Fala galera, Ian aqui na área e nesse estilo de vídeo vai ser uma pegada um pouquinho diferente porque eu vou trazer casos reais de pessoas aí da audiência, pessoas como você que estão passando por desafios e dúvidas em relação a essa transição da CLT, né? para demitir o seu chefe, se libertar dessa grande prisão aí da CLT para você seguir em frente com um projeto online, com algo que esteja muito mais conectado com o que você gosta de fazer, que te dê independência financeira mas que muitas vezes essa transição traz um medo grande de largar né, o, o seguro, né, o quentinho do que você tem hoje para dar um salto para o incerto. Né? Então a ideia é que eu possa trazer caminhos e análises bem detalhadas aqui do processo de A, a Z, de como que você poderia fazer esse movimento para que você aprenda com a história de outras pessoas, casos reais, casos de pessoas aí que estão passando por coisas bem parecidas com você e por isso... Mande o seu caso, descreva aí o que você está vivendo, a sua situação, o seu desafio, porque toda semana eu vou pegar um caso, vou fazer um vídeo e vou trazer aqui uma consultoria gratuita, uma mentoria né, para você, para que você possa seguir com esse seu plano com mais segurança, com mais confiança, entendendo que sim, é possível. Então eu vou fazer uma análise aqui bem detalhada para você, beleza? Então, ó, começando hoje, temos aqui o Diego. Ele mandou uma mensagem assim: Ó, Palha, meu nome é Diego, sou gerente de finanças numa multinacional farmacêutica e não aguento mais o meu trabalho. Muita politicagem, pressão insana por resultado e não tenho mais tesão para ir para o escritório. Estou na empresa há oito anos e queria sua ajuda para demitir o meu chefe. É, ganho bem, tenho algumas economias, eu curto bastante finanças, mas onde estou as coisas não estão mais fazendo sentido. Também curto viajar academia, esportes, especialmente jiu-jitsu. Beleza, Diego? Então vamos lá. É, começando pelo começo, né? Quando a gente está numa multinacional, eu já vivi né? exatamente isso que eu trabalhei 10 anos. Numa multinacional, eu trabalhei aqui no Brasil, fui pra França, Estados Unidos, é, então eu tive a carreira corporativa aí dos sonhos, eu obtive tudo que era considerado sucesso na época, né, virei diretor aos 28 anos, mas chegou lá na frente, era uma pressão, uma carga horária insana, eu não tinha mais vida, né? totalmente desequilibrado, era trabalho, trabalho, trabalho, eu não conseguia ter mais tempo para cuidar de mim, né? eu, eu era esportista, então vi que é uma paixão sua também, joguei vôlei durante né, praticamente 10 anos da minha vida, né? e nessa época de jogar profissionalmente a ser campeão mundial então era uma grande paixão só que eu chegou uma hora que né, eu não via mais sentido aquilo dali e seguir a carreira corporativa e fiquei mais 10 anos então foi um segundo ciclo ali aí depois disso eu pedi demissão e tô fazendo o que eu tô fazendo aqui hoje muito mais conectado com aquilo que eu acredito então esse caminho ele passa por muitos questionamentos muitas dúvidas muitos medos né então é normal a gente se sentia um pouco travado é, no momento aí onde você é, não vê mais sentido no que faz mas você falou que ganha bem né você é, gosta também de finanças então você não, não é que você odeia o que você faz você só não vê mais sentido no local ou nas condições de trabalho que você tá tendo hoje, porque tem muita politicagem, porque tem uma pressão absurda por resultado e coisas que são típicas de grandes empresas multinacionais e da série como um todo, né? Então, o que você precisa fazer antes de tudo que me ajudou lá no meu período também. Essas dores que estão muito fortes aí, você precisa minimizá-las, né? E para minimizar essas dores nesse momento, você precisa de duas coisas principais. A primeira é ter mais energia, né? Eu vou te explicar como você pode desenvolver mais energia aí nesse momento. a segunda é ter mais tempo, nosso bem mais valioso de todos, porque sem energia e sem tempo você não vai conseguir tocar algo em paralelo ou se dedicar a um planejamento para demitir o seu chefe, porque o seu trabalho atual já te consome absurdamente, então você não vai ter tempo ou disposição para fazer nada diferente do que você já faz no trabalho, né, e já deve estar difícil para você conciliar aí com família, com amigos, com lazer, né, com as atividades que você falou que curte aí, viajar, esportes, então é muito importante você aliviar um pouco essas dores e aí você pode, eu não sei como que é a sua manhã, como você acorda e tal, mas tem várias coisas que você pode fazer simples, rápidas, pela manhã, que já vão te dar um ânimo, uma disposição maior, para de repente você, antes mesmo de começar a trabalhar, já se dedicar a esse planejamento, a esse projeto em paralelo, ou você conseguir ter ainda energia no final do dia, né, nos feriados, nos fins de semana, para você conseguir ir tocando isso aí ao mesmo tempo e já, de repente, gerando uma renda extra para você fazer essa transição. Tá? Então, primeira coisa é você cuidar de atividades aí na manhã, e aí eu gosto muito de trazer essa tríade do corpo, da mente e da alma. Porque assim você vai olhar para a sua, sua vida de maneira mais holística. E aí você não precisa ter um puta ritual matinal, milagre da manhã, clube 5am, né? Que são coisas que talvez no futuro possa fazer sentido, mas nesse momento agora, você provavelmente não tem tempo, né? Então, você precisa de uma solução de 30 minutinhos, 20 minutos, 15 minutos... Se você quiser ter um privilégio aí uma hora, mas são coisas rápidas, fáceis e como você já tem aí os exercícios na sua vida, na sua rotina, é, mantenha o que você faz eu vou falar de outras coisas que talvez não estejam presentes aí, mas a meditação pode te ajudar bastante, cinco minutinhos para você limpar a alma, limpar aí os seus pensamentos, você conseguir iniciar o dia né, botando 5 minutinhos de meditação já vai te ajudar a, a acalmar um pouco o estresse a ansiedade que talvez seja presente aí. um banho gelado já vai te dar um puta gás um boost aí pra você já começar também mais ligadão né, você pode... É, olhar para a sua mente, né, entender se de repente são alguns minutinhos de leitura, alguns minutinhos ouvindo um podcast é, ao caminho do trabalho, né, no, no trânsito, no carro, no, no ônibus, no metrô, no que for. Então são pequenas coisas assim que vão te alimentando e te dando um pouco mais de, de equilíbrio, sabe? Para você é, ter mais disposição e energia. Então, sem dúvida para mim, de manhã, o que funciona muito bem é uma prática de esporte, uma, uma prática é, mais espiritual mesmo, é, da alma, que vamos dizer assim, que seria cinco minutos de meditação, que você pode fazer aplicativo, que você pode fazer com meditação guiada no YouTube, botando lá, meditação guiada cinco minutos, vai aparecer um monte de coisa, que você pode experimentar, e começa assim, um dia né? faz um dia com tudo que eu tô falando aqui e vê se vai funcionar bem, se você vai ver valor, e se vê, né, se for um dia legal você se sentir que teve mais energia, você vai replicando, continua, tá? Não se comprometa a fazer isso durante três meses e tal, vai lá, um dia, né, depois do segundo dia, se você conseguir manter por 30 dias, isso provavelmente vai se tornar um hábito de maneira muito mais fácil, tá? Então, tem aí meditação, leitura, se comprometa a ler poucas páginas, porque só o momento de você reservar ali 5 minutos, 10 minutos para abrir um livro, se comprometer a ler 3 páginas ou ler durante 5 minutos, quando você vê, fala, Pô, opa, já estou aqui, não dá para ler mais um pouquinho, aí você vai, fica 10 minutos, de repente você fica 15 minutos, e aí você vai desenvolvendo essa prática que é importante né, você conseguir todo dia, bem pouquinho, né é, são as pequenas vitórias que vão te levar a uma grande vitória. Então isso aí vai ser importante para te dar mais energia, mais disposição. E aí você vai precisar olhar para a produtividade na sua vida hoje, para entender se você é um cara produtivo ou um cara ocupado. Porque na pegada de multinacional, geralmente a gente fica muito ocupado, muita reunião, muito e-mail, né? um monte de coisa, você não fica coçando de dia, mas você só fica pipocando em coisas que talvez não tenha tanto valor. E aí chega no final do dia, você fala, caralho, trabalhei o dia inteiro e não fiz nada. Pois é, porque você ficou ocupado o dia inteiro. Então, em vez de você sair já respondendo a agenda dos outros, né, acordando e vendo a primeira coisa no WhatsApp, vendo os e-mails que você recebeu do seu chefe, vendo é, rede social, você vai eliminar o celular da sua manhã, aí, idealmente, antes de começar a trabalhar oficialmente. Então, vamos dizer que você começa às 9, você vai tentar não checar esses ladrões de produtividade até 9 horas da manhã. E aí, antes de começar a checar essa galera toda e começar a trabalhar, você vai parar 5 minutos. Não te peço mais do que isso. 5 minutos pra pensar assim. Beleza, o que, que eu preciso fazer hoje pro meu dia ser foda? Pra eu já ter uma puta produtividade, pra eu... Porra, tem aquela sensação que eu ganhei o dia. E aí você vai botar ali no papel, ou pode usar a ferramenta, tipo tudo isso, ou vai botar na agenda, ou num bloco de notas, no Evernote, aonde for, você vai escrever ali a única coisa, a coisa mais importante que você tem que fazer pela manhã. Isso daí já vai te dar um senso de prioridade para você entender qual é a parada que você tem que focar no dia, tá? Então você vai fazer o seu máximo para você dedicar esse tempo ali pela manhã. Então uma coisa que você vai podendo aos poucos. É, tentar eliminar da sua manhã são reuniões, é, ficar respondendo e-mail, primeira coisa. Você tentar é, até 11 horas da manhã focar pelo menos uma, duas horinhas aí para essa tarefa, porque assim você já vai ter esse sentimento de que porra, fez algo de valor, entendeu? E aí, é tudo bem que às vezes tem reunião né, de pessoas que marcaram antes, tal, você vai adaptando, né? mas vai tentando sempre é, que depender de você, não marque você reunião antes desse horário, né? marque depois. Um passe para tarde, tente deixar amanhã para uma coisa mais produtiva. E eu acho pouco que você vai ver que você vai começar a liberar tempo na sua agenda, porque você fez um monte de coisa antes do esperado, você conseguiu né, entregar o que precisava. Ser entregue né, no dia pela manhã, então à tarde, de repente você vai ter um pouco mais de flexibilidade, e isso vai te liberar espaço na sua agenda para você se dedicar a esse projeto em paralelo. Beleza? Então essa aí é uma base muito importante para que você consiga fazer a transição de maneira sólida. Porque eu posso te falar um monte de caminho aqui técnico para você criar um negócio online, para você né, demitir o seu chefe, e se você não tiver esse respiro, né, pra botar a cabeça fora d'água, você nunca vai conseguir implementar. Então é importante cuidar aí da sua energia e do seu tempo, tá bom? depois a gente pode falar mais um detalhe sobre essa parte do tempo depois disso você tem que olhar para um ponto muito importante que são as suas finanças né porque não adianta nada eu falar para você demitir o seu chefe se você não tiver tranquilidade financeira para fazer esse movimento ou estiver bem planejado o quanto você vai precisar de grana de economia né são questões aí fundamentais lá na base de mais né? Que é a base zona necessidade de sobrevivência né básica então é, a gente precisa pensar, você falou que tem economias, beleza, quanto que você tem de economia, já é um ponto de partida legal, mas mais importante do que quando você já tem de economia, você entender o quanto que você vai precisar para esse plano de transição. Então, uma coisa que me ajudou muito na né, época, quando eu fiz esse, esse movimento, foi pensar o seguinte, beleza, quanto que eu gasto hoje de custo de vida, de despesas, né? Eu preciso mapear isso, porque eu tinha uma ideia e tal, mas gastava a labangu porque o salário era bom, então é, aí eu recebia aumento, eu gastava mais coisa, então estava sempre no limite. É, juntava uma coisa ou outra, mais o bônus né, no final do ano e tal mas é, não tinha educação financeira, então sempre estava correndo atrás do rabo. Né? enquanto quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Isso era foda, porque é, não era sustentável. Né? Então, a primeira coisa é você mapear todos os seus coisas, entender para onde está indo o dinheiro, para onde está indo essas despesas todas. E uma vez que você mapeia isso daí, vai ficar muito mais fácil você identificar o, os gastos não essenciais, os supérfluos. Né? E aí você tem que fazer uma, um exercício de entender qual é o mínimo valor é, que você precisa para viver de maneira confortável. Né? E cada um vai determinar isso, não tem e errado, não vou falar que é 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, porque cada um tem um estilo de vida, né? o cara que é solteiro é, pô, e mora com os pais vai ter um contexto completamente diferente um cara que, que já é casado, com dois filhos, e, né, e da onde você mora, se você mora no interior de uma cidade pequena, é, no interior de estado uma cidadezinha pequena, vai ser diferente se você mora é, na capital, né, ou no Rio de Janeiro, que, pô, uma das cidades mais caras do Brasil, então... Você que vai ter que determinar o quanto você precisa minimamente para viver de maneira digna e confortável, seja lá o que for conforto para você, tá? A ideia é que você elimine realmente tudo que é dispensável, que não é essencial. Então vamos dizer que você chegou a esse valor, né? Vamos dizer que esse valor foi 5 mil reais ou 10 mil reais ou... 15, não importa, mas vamos, vamos simplificar. Vamos falar com 10, porque é sempre mais fácil fazer conta com 10. Você chegou ao valor mínimo de 10 mil reais. E hoje, talvez seu custo de vida esteja a 15 mil. Então, você vai ter que começar gradativamente a reduzir isso para chegar nesse patamar dos 10, para você começar a se acostumar a viver daquela forma. Então, você vai fazendo esse paralelo, mas você sabe também que 10 mil é o que você precisa por mês. Então, 10 mil, primeiro ponto. Né? Depois disso, você tem que pensar, beleza. 10 mil que eu preciso, mas é... quanto tempo de economia eu quero ter para ter paz de espírito, para eu não ter que depender do meu projeto, do meu negócio online, ter que bancar esses 10 mil sozinho. Ou seja, é... você tendo essa reserva financeira, você vai poder se dedicar 100% ao projeto, testar um monte de coisa errar, sem ter aquela pressão de pagar, né, o prato de comida no final do dia, porque essa pressão é uma merda, isso daí é muito tóxico. Então, você tendo essa economia, vai te dar mais liberdade para ser criativo, para ter paciência, para investir no projeto. Então, isso daí, você tem que se autoconhecer e entender qual é o seu perfil: se, é um cara, se você é um cara mais é, arrojado, mais moderado ou conservador em termos de em termos de exposição ao risco né porque se você for um cara mais arrojado de repente economia de três a seis meses já serão suficientes porque você sabe que vai dar um gás fudido no novo negócio né? a partir do momento que você pedir demissão e aí vai fazê-lo virar né e dar atração ou de repente você é um cara mais moderado que vai precisar de entre seis meses a um ano ou um cara mais super conservador que nem fui eu né quando eu pedi demissão apesar de 12 a 18 meses então, isso vai depender também, você precisa ter clareza disso e ter clareza do montante mínimo. E aí você vai fazer conta de multiplicação simples, né? Para você que é financeiro, então tá de boa. É, vamos dizer que você seja um cara moderado. Aí você precisa de, vamos botar aí, é, 10 meses tá? de economia para você ficar limpo, paz de espírito, de boa. Talvez você nunca tenha empreendido, então ainda né, tenha muita insegurança e tal, mas... Como já investe em bolsa, então você tem um pouquinho um pouquinho, um um pouquinho mais arriscado, e mais mesmo assim moderado. Então, 10 meses, 10 mil, você vai precisar de economia de 100 mil. Então, vamos dizer que você hoje já tem aí no banco 50 mil reais de economia. Então, você precisa ter um plano de ação agora para você economizar é, mais 50 mil reais. E aí, dentro desse plano, você pode ter... É, o bônus que vai vir né, daqui uns meses você pode considerar nessa matemática você pode é, lembrar que hoje você está tendo despesa de 15 mil você vai passar para 10 então isso vai te dar um fôlego de 5 mil de economia por mês que você de repente durante três quatro meses né vamos dizer quatro meses quatro vezes cinco 20 mil então 20 mil mais as suas economias de 50 mil 70 mil mais é o bônus que vai vir de vamos dizer que seja 30 mil você já chegou esse 100 mil então você pode ter aí uma ideia de plano de que talvez em quatro meses você já tenha o dinheiro suficiente para você fazer esse salto de fé que a gente chama nesse pedido de demissão de maneira mais tranquila Beleza então a economia tá é, você já tá com uma visão um pouco mais estruturada Então uma vez que você tá com mais um plano para ter mais energia um plano para ter mais tempo e um, um plano de economia aí reservas que você precisa é né, o valor mínimo que você vai vai se manter, é, por mês tal é, isso daí já vai te dar uma visão de base bem sólida para você fazer o movimento e aí, depois você precisa agora é pensar no seu negócio online no seu projeto o que, que você vai criar em paralelo para começar a desenvolver um planejamento desde a estratégia é para saber o que você vai vender como que você vai vender o quanto que você precisa vender é qual o modelo de negócio dessa ideia é, o, quais são é, as métricas que você vai acompanhar então tem todo um trabalho aí de estratégico você vai pensar para você tocar esse projeto e depois disso você tem um, um, um plano tático né para você começar a desenhar muito bem que tipo de recurso você vai precisar quais são as habilidades que você vai ter que ter para que esse esse projeto tome ganhe forma de verdade e depois partir para operação para execução né dentro do ritmo que você tem aí de energia de tempo de investimento para poder tocar o projeto tá mas acima de tudo você precisa ter clareza né o primeiro grande passo é que tipo de produto você vai vender porque a base de um negócio online tem esses três pilares tem a questão do produto a questão do cliente e a questão da venda né é então, um produto uma coisa muito importante é que esse produto esteja alinhado com é, o seu propósito né? E para traduzir o propósito de uma maneira bem prática com algo que você gosta de fazer, com algo que você faça bem, com algo que você possa resolver um problema real no mundo, e um modelo de negócio, uma forma que você ganha dinheiro com isso. Então, isso daí é, é, é o método que eu utilizo, que é o Ikigai, que me dá muito mais sustentabilidade para entender da onde vai surgir um produto, né? Porque ele vai estar conectado com coisas mais importantes na sua vida para você seguir em frente, tá? Então, você falou aí... É, que é, curte esporte, viagem, jiu-jitsu, né, você deve praticar, então eu vou pegar com um pouco de informação que você passou, vou fazer um exercício rápido aqui, é, coisas que você ama fazer, isso tudo, né, é, coisas que você faz bem, vamos dizer que você é, é muito bom também em finanças, porque você trabalha com isso, você gosta, que você faz, vamos dizer que você seja bom em jiu-jitsu, que você seja bom em esporte, né, o que o mundo precisa, vamos dizer que Dentro dessa área das finanças, só para facilitar o exercício. As pessoas precisam de mais organização, mais planejamento, mais educação financeira, o mundo precisa de mais justiça. É, e aí você pode trazer vários elementos aí de causas e coisas que conectem problemas reais, ou coisas que você queira né, melhorar para as futuras gerações e tal. E aí no final você vai pensar em formas de você ganhar dinheiro com isso, tá? E aí tem várias formas, cursos online, mentorias, e-books, você pode dar aula sobre isso, você pode é, vender... É, Vender consultoria para empresas, consultorias individuais, enfim, tem, tem vários formatos aí que você pode se espelhar. Então, uma vez que você faz esse exercício, vamos dizer que você escolheu um produto. O ideal é você juntar a interseção né, de todos esses elementos. Então, vamos dizer que você é um cara que curte muito jiu-jitsu, que você entende de finanças, e é, a galera precisa de mais educação financeira, não só indivíduos, mas empresas. E uma forma que você pode fazer isso, já que você entende de finanças e você se comunica bem também, é dando consultoria financeira para academias de jiu-jitsu. Vamos dizer que você chegue a isso daí. Então, isso daí pode se tornar um produto que você traz vários desses elementos e você vai tocar isso em paralelo ao que você faz hoje. Então, para academias de jiu-jitsu, você vai ter que estudar muito bem esse nicho, esse cliente. Né, vai ter que entender muito bem quais são as dores, as dificuldades, e isso faz parte do planejamento estratégico, né, você definir, né, você olhar para as oportunidades de negócio, você olhar para um, para um nicho, que é um, é, um, é um grupo específico de pessoas onde você vai poder vender o seu produto, gerar valor, né, e aí esse estudo de avatar, que a gente chama de estudo de persona, você vai mergulhar para identificar principalmente as maiores dores dessa galera, quais são seus maiores desejos e sonhos, né, quais são as maiores objeções, é, o que, que esse cara está buscando hoje, e um monte de coisa que vai te ajudar a desenhar melhor o produto, a envelopar melhor a comunicação. Então, tem uma série de coisas, mas tendo clareza aí do seu cliente, né, produto, lembra? Produto, cliente e venda, isso vai, vai ter, né, tendo clareza do seu produto e muito conhecimento do seu cliente, o processo de venda fica muito fácil depois, tá? Então, vamos dizer que o seu produto seja consultoria é, de finanças para academia de jiu-jitsu. E por que, que é importante a academia de jiu-jitsu? Porque quanto mais específico e mais nichado você for, mais chances você tem de ter sucesso naquilo dali. Porque imagina se você vender a consultoria de finanças. A quantidade de empresas e pessoas que fazem isso é infinita. E aí você não vai ter chance nenhuma de se destacar nesse mercado vermelho, né? esse oceano vermelho que a gente chama. Né? Com vários tubarões grandes, enormes, falando aí é, sobre o mesmo assunto que você quer falar. Mas se você falar porque você já faz o se você entende você tem amigos, donos de academia, você conhece essa galera, você tá dentro desse universo, se você começar a falar para eles, você tem muito mais chance de se destacar e se tornar referência em termos de planejamento financeiro, de consultoria financeira dentro desse universo, porque você vai se especializar, você vai falar a linguagem deles, você vai ter histórias que conectam com eles, então não tenha medo de nichar o máximo possível nesse início, porque assim é a melhor forma de você conseguir ter resultado é, rapidamente e ter mais destaque, beleza? Então você nichou lá e, se quiser, você pode nichar ainda mais é, na sua cidade. Você pode começar por aí, tá? E aí, você tendo a consultoria de consultoria financeira para academias de jiu-jitsu, você vai traçar é, um plano aí de execução para você começar a vender a sua primeira consultoria. E aí isso daí você pode fazer de uma maneira muito simples, sem é investimento, rápida, né? de uma maneira mais orgânica nos contatos. Você pode simplesmente criar um PDF para enviar pelo WhatsApp para os donos de academia que você já conhece, os amigos podem te, te conectar né, com esses donos, explicando bem no detalhe como que você pode ajudar essa academia, porque essas academias talvez não, não tenham dinheiro ou não tenham recursos para ter uma pessoa gerindo a parte das finanças, então, às vezes são academias um pouco mais informais e, e as coisas estão tudo embaralhadas, elas estão perdendo dinheiro, elas estão, é, às vezes, tendo um riscos de, de sonegação fiscal, vai então, ter um monte de problema que eu não conheço aqui, porque eu não tenho academia, mas você conversando... Uma hora com o dono de academia perguntando, assim, fazendo um questionário legal, perguntas abertas, sobre toda, todos os desafios com finanças que essa pessoa tem, que esse, que esse dono de academia tem, porque muitas vezes os donos de academia são os professores, e aí o cara é muito bom na, na sua arte ali de ensinar, gente, cara faixa preta. Tal. Ele ama o que faz, mas só que porra, na hora de pegar a planilha e organizar as finanças é um inferno. Então de repente você vai encontrar ali, uma oportunidade muito forte de você terceirizar um serviço para esse cara e você, ou às vezes, cuidar ou você é, dar as indicações e organizar toda a vida e, e mostrar para ele que, com uma assistente, é, tudo vai estar resolvido e o cara vai investir. É, pode investir na sua consultoria e na contratação dessa pessoa X mil reais, isso vai dar um retorno para ele de 10 vezes o investimento, enfim, aí você vai ter que montar o método, o, a promessa, né, a oferta irresistível que a gente chama, né, que é você entender muito bem né, como que, o que você tem para oferecer, sua proposta de valor único vai resolver o problema desse cara de uma maneira irresistível, que ele vai, vai ficar tão óbvio para ele, que porra, se ele não fechar o negócio com você é uma burrice, né, ele tá perdendo dinheiro, ele tá perdendo tempo, ele tá, tá gastando muita energia desnecessariamente, então você tem que trazer, né, uma, uma argumentação, uma persuasão legal para ele entender que é uma oportunidade, você vai fazer isso uma primeira vez, não vai ficar tão bom, você vai fazer a segunda, vai ficar um pouquinho melhor, você vai ter o seu primeiro cliente, você vai ver, caralho, é possível, e aí, a partir desse primeiro cliente você vai... De repente não ganhar tudo que você precisava você vai aprender para caramba. Considere seu primeiro cliente um investimento. Eu não aconselho muito fazer de graça, porque as pessoas não valorizam coisas de graça. Mas você vende baratinho, você divide para caramba, você faz uma, uma venda que tenha participação no resultado, ou que seja correspondente ao que você fizer o cara economizar, aí você tem que ver estudando ali o mercado estudando formatos de, de remuneração de especificação que são existentes aí dentro dessa pegada de consultoria de finanças tal então você pode trazer né, todos esses elementos aí para você fazer a primeira venda e aí a partir da primeira entrega você vai ver um monte de coisa que você pode melhorar e aí você vai continuar essa jornada depois melhorando entregando refinando e você vai ver que porra daqui a pouco vamos dizer que seu salário hoje seja oito mil reais 10 mil reais tal é você precifica essa, essa consultoria aí em dois mil reais, três mil reais. Aí você vê que, porra, se você vender três consultorias dessa por mês, você já chega ali no patamar do seu salário hoje. Então, esse é o seu objetivo, essa é a sua meta. Então, você vai ter clareza de quantas consultorias você vai precisar vender. Aí vão dizer que, porra, você fez um processo mais profundo, entendeu? Que, na verdade, o que você está querendo é a liberdade. Então, você não quer virar prisioneiro de, de muitos clientes né trocando seu tempo sua hora de consultoria pelo valor tal então você vai montar isso tudo durante um tempo para depois você criar um método e de repente vender um curso online para essa galera aí várias ideias vão surgir você não tem como antecipar tudo mas o importante é você ir tendo clareza dos blocos né qual é o primeiro bloco porra é fazer a minha primeira venda de consultoria depois disso é o vender x é, três vendas, três consultorias por mês para igualar o meu salário. primeira vez que você fizer isso, você já vai mostrar que é super possível. E aí você vai ter uma puta segurança para chegar lá e mandar seu chefe para putinario e demiti-lo, porque aí você provou para você que é possível, entendeu? E Isso, né, talvez hoje esteja um pouco distante, mas eu quis trazer aqui de forma acelerada alguns passos para mostrar que sim é possível, que há formas e que provavelmente você seguindo esse caminho você vai dependendo do seu, da sua energia, do seu esforço, ganhar muito mais do que você ganha hoje, você vai ter muito mais flexibilidade, liberdade, é, fazer o que gosta, tá gerando um puta valor, um, né, impactando, ajudando aí, de repente um grupo de pessoas que você super conecta, que você quer estar tá fazendo parte, você quer, né, imagina, todo dia trabalhando com um monte de academia de jiu-jitsu, sendo que é a parada que você mais curte, então você vai poder, porra, treinar pra caramba, tá junto dos caras, então assim, é uma mudança que... Isso, tem muitos aspectos positivos, dependendo do que você quer, né, para sua vida tal, e é muito possível, tá? Não é algo né fora do mundo. Tem um método aí muito simples, né, que dá para você seguir e chegar nisso daí. Eu, eu rascunhei aqui rapidamente, mas só para mostrar para você que tem um racional por detrás, tem uma argumentação. Então é isso, Diego. Espero que tenha gerado valor para você. Me fala depois se funcionou, me manda direct, me manda áudio, me conta. É, se isso tudo fez sentido para ti e galera se vocês curtiram também bota aí debaixo de comentários o seu caso o seu questionamento a sua situação que eu vou dar aqui meia horinha de consultoria gratuita de mentoria gratuita para vocês Pra me ajudar aí a levar essa, me ajudar com essa causa, né? De libertar o máximo de pessoas da CLT, que é algo que realmente está me impulsionando, é um combustível muito grande, eu passei por isso é, e fiz uma transição de maneira é, mais tranquila, mais sustentável, com sucesso. Hoje, porra, eu colho todos os frutos disso, mas se eu tivesse tido pessoas, que nem eu tô me propondo a ser aqui para você, mentores e e é, ajudas e casos e conteúdos assim eu cometeria muito menos erros né os erros fazem parte são importantes mas é, a gente tá falando aí do bem mais importante de todos que é o nosso tempo então eu, eu teria feito isso com de maneira muito mais rápida com muito mais segurança né com muito mais confiança então eu quero retribuir trazer um pouquinho disso aqui tá espero que esse formato um pouco mais denso gere valor para você compartilhe esse vídeo com a galera com todo mundo que tá pensando aí em fazer esse movimento, demitir o seu chefe, mas está com muito medo, está com muita segurança, manda nos grupos do WhatsApp, aí da galera da faculdade, do que for, manda também é, perguntas para mim no direct, é, vai lá na minha bio, dá uma olhada na descrição, porque tem vários formatos de transformação que podem te ajudar, mas acima de tudo, dê o um primeiro passo, tá? Continue aí nessa jornada porque ela é super possível e quando você menos perceber você vai estar com energia, ânimo, tempo aí para você conseguir emitir o seu chefe, se libertar da CLT e desenhar um negócio online aí muito mais alinhado com aquilo que é importante para ti, beleza? Conta comigo nessa jornada e vamos que vamos!